aí, velho! Deixa eu matar um, porra! Ah, agora, agora deu, agora deu! Deixa eu matar ninguém! Vou matar tudo, porque vocês são mestres! <risos> Alerquina Cabelo de duas coisas, aí Deixa eu ver se dá piada aqui. Opa, devagar! Devagar! Pouso tranquilo! Beleza! Tem mais o que? Tem nada aqui, velho. Tem nada nada, um coletezinho só para refrescar a memória Ixi. já cair ali jogando bala sem respeitar o próximo. Vai ficar toda assustada. Vamos ver o que é que tem nessa casa aqui. Vou pegar essa arma aqui. Não tem jeito. É, é tipo a outra lei, só que não tem a mesma precisão, né? tem a mesma pressão não, mas eu acho que tem deve ter um dano meu irmão negócio aqui esse pato tem aquela arma vou fazer o seguinte velho vou trocar essa por essa beleza quando troca muda o tipo de arco. era isso que eu percebi muda o tipo de mira Beleza, do jeito que eu pensei, um coletezinho e uma granada. Já vou trocar essa granada aqui por essa aqui. Eu nem sei o que essa granada faz, nunca, nunca nem passou por minha mente o que, é que essa granada faz. Nunca não tenha pensado no que ela faz, mas eu não sei. É como é tocar aqui. Hum. Eu sei lá o que é que isso faz. Deve dar dano no inimigo, eu acho. Eu acho. Só pense. Só de um, de um capacetinho melhor, galera. Viu? Um capacete melhorzinho. Pera aí, véio, que crueldade é essa? Nem o cara cair no chão vai, vai o pobre lá de cima, Bem, outro ali, né? Mais tiro pra cá. Cadê o cara, velho? Vai deixar eu matar nenhum também, né, velho? Só um zulante pra porra. Opa, aí, velho, vocês são os para pra amizade, né, velho? rapaz, já vi, já vi vocês são zurentos demais, vou te contar banda zurentos não deixa nada pra ninguém vocês também, toma uma granadinha aí é. só de raiva vocês são demais, véio. não deixa nada pra eu deixa eu matar ninguém o oh, oh, oh, povo que gosta de kill beleza, a mesma munição de um é da outra só que, uma, só que uma pedrada é maior né? A sniper a snipe, I, I snipe o tiro vai reto essa daqui eu tiro mais três. Mas todas as duas é boa. Vou jogar com as duas nessa partida, vamos ver o que vai dar. Uh! Buia, vai dar buia. Vai dar buia. Cadê? Não existe buia aqui. Agora uma boa ideia. Botar o um nome da, da. pra quem ganha. Mestre Chalan, Shalam mestre. Mestre dos todos poderosos Legal! Bem louco! Mestre dos ninja frutíferos. Da fé atrás vem gente, tô chegando, galera Tô chegando, tô chegando Tô chegando, como espere Não ia funcionar Aí aproveito já subi em cima dessa casa Dessa casa aqui, será que dá pra ir falta? Não dá não dá é ruim Já vem pra essa Dessa daqui, olha o que é do Ninja ali. Opa! tem mais nada mesmo. Deixa eu vou lançar essa granada aqui. Lançar esse fogo aqui também, para quase que eu dou dano em mim mesmo. Quase suicídio a mim mesmo. Que? que bagaceira foi que eu fiz? Esse negócio aqui, é... pronto. Agora sim filho. É. Não é que os caras quer mesmo colete. Né, mas quem não quer colete 3 né ah, daí apelão é ah, a minha até acabou essas arminhas pequenas muitos jogos é inútil deve dar o que um de dano mas fazer o quê, né? que né E do computador não fica volta em piriri. <risos> tirar a cara Pra não tomar uma pedrada no meio da terra. Olha, olha a pedra. Essa tá atirando ali, eu tô. Eu tô vendo passar aqui. Errou tudo. Meu irmão. Pera aí, pô. É só esse daqui pra eu matar, pô. Eu sabia que era boot Oh, meu Deus do céu. cara não deixou eu matar um, velho. Esse cara... Olha. Falar a minha verdade, deixou eu matar um. Pô, vocês fizeram o jogo essa miséria, foi? Deixou eu matar ninguém. Tá me dando ódio. O cara deixa eu matar ninguém, velho assistência assistência já tem 4 assistência sem matar ninguém Se compraram o jogo só para vocês só dá assistência aqui mata ninguém certo que eu errei bala ali mas também não vamos não vamos julgar por causa disso sem julgamentos por favor é coisa que acontece na vida do ser humano. Tem que 4xzinha. Pegar um, um negocinho desse daqui pra... Eu já, eu já tenho a mira boa. Eu já tenho a mira 4x já. O melhor que é só uma 8x, né? Desce daí só de raio eu vou estourar a bola desse cara aí. Só de Raio. Raiva desgramado! Eu acabei encontrando pra ele que eu estourar a bola dele. Desgramado Quero saber Quem te vendeu O jogo só pra vocês matarem Não deixar eu matar um Volta aqui, vai Desce dessa bola, seu desgramado Como é que ele sabe? Que eu quero estourar a bola dele Na moral Tu é fácil de si Volta aqui, miséria Rapaz Que cara desgramado mano. Ah, mano de desgra Olha Volta aqui, vai vocês não, não compraram o jogo só pra vocês, pra só vocês matarem. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui que eu tô com ódio de vocês já. Os caras já tem umas 10 kills e eu nada. Umas 10, matou uns 10 e eu nada. Pronto. Pronto, terminou a graça de vocês. Vocês não compraram o jogo? Pera aí, pera aí. Se saia, se saia. Vai, palhaçada. Vai que vocês não compraram o jogo. passei pra onde aqui? É para lá, pronto. Pera aí, velho, me deu uma carona na moral. Eu não vou dar nada de pé, não. Cansa as pernas. Vai, arrasta. Aí que eu vou botar a sniper aqui na mão, tá ligado? Qualquer coisa, nós dá de pedrada. Vai. Beleza, até que enfim, né, velho? Esse time aqui eu acho que é mestre, vocês Vai. Vou botar essa outra aqui, velho. Porque andando, pra dar uma pedrada assim andando é difícil. Vou se jogar aqui véio. na moral, não, não vai para outro canto, vai vou se jogar aqui, véio. vai rodando aí que eu tô dar uma luteada aqui. Eu sou o cara do lute, tá ligado? Aí você, vocês deixam matar alguém, velho. Na moral, já vai para a miséria agora. Com quem não deve nada a eles aí, a miserável. Eu vou para lá ver se eu mato pelo menos um, né? Se eles deixarem, vai pra comprar o jogo. Parece que eles compraram o jogo. Se eles deixaram eu matar um, é bom, né, velho? Bando de desgrama, velho. Epa. Ó. Oh. Bom ódio mesmo, vixe. Tem gente lá embaixo. Cadê, velho? Tem criança aqui? Escutei, eu escutei um bebezinho aqui, ó. Pedrado da desgrama ali embaixo. Olha lá. Olha lá. Nada. Nada. Vocês viram, né? Não foi o meu, hein? Cadê, velho? Tem mais ninguém, não velho? Laranjada, velho. Os caras me deixaram aqui sozinho. Do nada. Opa, aí, velho. Deixa eu matar um, porra. Agora, agora deu, agora deu. Deixa eu matar ninguém. Vou matar tudo, porque vocês são mestres. Veja bem. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Mate tudo. Mate tudo. Eu vou ficar parado agora. Porque vocês são o mestre. Não deixar eu matar ninguém agora. Boa. Boa. Eu miro num cara, vocês matam. Olha lá minha verdade. As caras sem responsabilidade, viu? Os caras estão sem, sem responsabilidade nenhuma, velho. Falta, muita falta de responsabilidade Deixa eu ver se eu chego ali para ver se eu mato alguém Olha aí, deixa eu matar alguém, na moral Vocês estão sem humildade Estão sem humildade Nenhuma, vocês percebam isso Aí, agora vai querer que eu mate alguém, né Agora também pode matar todo mundo Agora que caiu, pode matar todo mundo. Você é parente do Rambo? Tá vindo gente aqui. Um parente do Rambo. Poxa, já matou mesmo, velho. Não deixou nem pra brincar. Beleza, eu só vou ter suporte nessa partida, só porque vocês são mestres, vocês estão se achando, assistência, eu vou ser assistente médico, eu só ajudo, dá assistente também, não mata ninguém, né? não mata ninguém, só dá assistente, porque vocês compraram o jogo só para vocês jogarem, a partida toda vai ficar só mestre. Beleza, pega uma parede aqui. Mesmo que eu não vou usar mesmo. Porque eu tô sem habilidade. Vai ter que atravessar o outro lado, velho. Como é que atravessa agora? Ah não, não tem que atravessar não. É nessa direção aqui, galera. Puxa, eu vou nessa. Vem, de desgaste. Agora, agora vai querer combater que mate sozinho. Agora do nada. Ixi, caiu. Opa, aí, velho. Eu vou sair daqui, senão eu vou tomar laranjada aqui, mano. No meio do nada, sozinho. tomar uma pedrada na cabeça que vai doer até. Ixi, sai daí. Se sai, se sai, se sai. Vai vale lá, meu Deus. Agora vocês podem matar, velho. Agora vocês podem matar. Vocês já, já estão mandando em tudo mesmo. Não deixa eu matar um. Quando tá fácil, vocês não deixam eu matar. Agora, quando tá difícil. Cadê os caras do carro, velho? O cara do cara aí foi foda, mano. Não é seco. Vala, homem. Quanta pedrada é essa, rapaz? Tanta ignorância. Olha. Vala, me, Deixa esse, deixa esse. Não, se eu não der eu be... Ah, não, velho! Ah, é... Não, não, não, não. Na moral, na moral. Vocês compraram o jogo, foi? É só assistência? É só ter assistência aqui, velho? Deixa eu matar, pô. Olha, na moral, na moral, na moral, tô cheio do óleo, velho, tô cheio do óleo com esses caras Na moral, na moral, eu não posso matar ninguém não, é só vocês aqui que podem É só vocês, porque vocês são mestres, porra. porque vocês são mestres, só, só podem matar vocês aí, ninguém pode matar mais não Vai ter catar, rapaz, falta de respeito e responsabilidade de vocês Eu não posso matar ninguém aqui não, é só vocês, beleza, beleza Não posso, eu nem tiro pra não dar assistência só dê assistência nesse jogo. Beleza. Na próxima é só vocês. É só vocês aí na próxima. Quando eu ver outro eu não vou nem atirar. Só dá assistência. Assistência, assistência. Eu sou o rei da assistência. Na moral. Já vi tudo. Eu vejo os caras. Eles aparecem do nada. E matam eu fico na assistência, assistência, assistência. Já tem mais de 10 assistências. Nessas compras. Então, vamos matar, vamos matar é tudo. até de matar, eu fico só olhando. Eu fico só olhando. Vamos ver, vocês vão matar é tudo mesmo. O jogo é só de vocês, vem. Mata, mata todo mundo aí. Não deixa um, não deixa um, mata todo mundo, é só vocês que jogam. Vocês são mestres. Bambi, sério Seus amigos. ó pegado, dá uma pedrada. tá faltando nesse jogo é poder matar o um amigo assim, ó. pa pa pa pa Ah, porque eu sou mestre. Aí não deixa ninguém jogar, só joga ele. ali em cima daquela capa pra ver se eu vou lá pra cima se eu fazer outra assistência nesse jogo vou dar uma pedada não, no monitor não senão eu vou ficar sem monitor dá uma pedada nesses caras na moral ou só assistência foi falta de responsabilidade desses caras não deixar o companheiro da partida jogar com eles aí matou os 15 aí vai chegar lá quantas kills zero matou mais de 15. E eu só pegando assistência. Assistência. Poxa Vai cheio do ódio Pera aí, suba aqui, velho. Na moral. Mano de miséria. Ah, agora não. Aí ah, agora. Levanta. Agora é, vocês podem tirar. Agora vocês podem atirar. Pode matar tudo. Cadê? Cadê? Eu vi o bebezão chorando aqui. Ó, oh, capacete 3. Agora sim. Colei 3, capa 3. Oxe, tô bem, tô bem. Tô bem demais agora, bicho. O Red Bullzinho. Fala-me. Fala-me. Dá uma olhada meu time. Dá nem tempo, véi. Dá nem tempo pra eu ver. Ô, véi, na moral, deixa eu atirar, velho, no cara. Vixe. Dá nem tempo. Mano, de desgrama, viu? Os cara, os cara Cara de cachorro Morto da miséria Deixa eu ver os cara e ele tá, já tá Morto Depois vamos dizer, foi carregado e as assistências Não conta não, hein? Tem que contar a assistência, não. Depois vamos dizer aí, pra sair espalhando por aí Que eu fui carregado não, brilha Não falei bonito não, porque os caras não deixou matar ninguém Se eu tivesse matado pelo menos uns dois Ia ser mais bonito ainda Agora essa miséria não deixou matar ninguém, velho me deu um ódio, velho, mas me deu um ódio. Os tá jogando sozinho, sozinho no mapa, só eles, só eles três. Você quer que botaram esse quad? Cadê? Só assim, velho. Não Não consigo pegar cara só, assim. não Ele só tem Vai e dá onde um meu tiro? Ah, não. Eu não acredito, não. Eu acho que eu já tinha morrido, né, velho? Tem condicionado. Agora mate. Eu vou pode matar tudo. Eu não importo, não. Mate todo mundo. Porque você é bom. Então mate. Eu quero ver você matar todo mundo agora. Estou tomando bala de carro. O cara tava lá mesmo. Tava lá em cima, velho. Na moral, eu não sei onde esse cara tava, não. Acho que ele tava lá em cima. Só tem dois vivos. Não porque tem erro, no caso três, né, velho? Dois. Então, tem dois comigo três. Eita miséria. Falta o colégio agora. Chora, chora. Ele vai, ele vai mirar nele, meus amigos vai saber onde ele tá, pô. Essa foi a ideia, tá ligado? Mentira. A ideia foi eu morrer aqui mesmo, pra ele saber ele ganhar. Só tem três. Não é possível, não vai levar um. Olha, mano do céu, que arma é essa? Só foi uma pancada no meio da testa do cara. Até eu senti a dor. Beleza, só faltou estar tá vivo, né, velho? Ou ter matado alguém, né? Que vocês não deixaram. Aí levou 10 kills. 5 dessa aí era minha. Certeza, roubou, ladrão. Certeza. Pega lá, velho, pra não dizer que eu morri. Não, não. Ganha, ganha, ganha. Vocês que sabem também, não sei se vocês vão ganhar também. Faltando um. Falta um. Vamos ver a pedra que você vai tomar ali andando pra lá, né? Tem que correr miséria. Véio. Oh meu Deus do céu. Ô, oh, oh, nome do meu pecado. Vontade de dar uma pedada nesses caras, velho. Ó, oh, 10 kills aí, galera. Roubou meu aí, véio. Pode olhar aí, Roubou, roubou. Roubaram, 5 foi meu não, não, vejo assim que eles são bons viu? Mas 5 foi meu aí foi, foi tudo no roubo De 10, 5, que foi minha? Vocês viram Vocês viram que eles roubaram, eu tive muita assistência Meu irmão Que pedrada no fio 11 Eu não matei ninguém, só assistência Só assistência Porque esses caras aí o cara mexe, certeza. Eu não sei se dá pra ver a patente aqui agora. Não dá não. Não, vou dar um like aqui. Um like aqui um like aqui. Pra não dizer que eu não deixei um like. Oh, que miséria, velho. Não deixaram uma pra mim, velho Mata a puta.